Fala família TW! tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo vídeo canal e hoje eu vim falar sobre a Default Trader que é uma mesa proprietária muito conhecida lá fora que está vindo muito forte aqui pro Brasil, que a uma comunidade muito ativa, que tem provas de pagamento, inclusive na minha comunidade se você não participa, primeiro o link na descrição, participe bit of Club, lá a gente tira suas dúvidas de perto, tá? Você manda no grupo e alguém vai te ajudar. Outro ponto interessante pessoal é que a Default Trader tem a pagamentos tem membros da nossa comunidade que estão recebendo pagamentos de até cinco dígitos, tá? Sem problema, tá falando muito bem do suporte deles, tá falando muito bem dos planos e que as regras são muito bem alinhadas e muito objetivas e muito transparentes com as pessoas, tá? A Default Trade, ela vem com uma gama de produtos muito grande, tá, pessoal? É o Rapid, eles têm o Royal, eles têm um padrão também, né? São três tipos de, de serviço em um só produto. Tá, com regras diferentes, alavancagem diferente, é, até regras de drawdown diferente também, justamente para poder beneficiar todo tipo de trader, tá? seja aquele cara que é mais scalper, aquele cara que é mais swing trader, que precisa manter uma posição mais longa no final de semana, etc. Esse é um ponto muito interessante. Então, assim, não deixem de assistir esse vídeo completo, porque vai ter todas as informações que você precisa. Falando um pouco sobre o desafio da Default Trader, a gente entende que eles têm um desafio que você pode chegar até 600 mil dólares, né? Você pode acumular contas ali também. Você tem um scaling que vai até 1.5 milhões, né? Eu acredito que não são muitos traders que chegam até esse nível, mas quem chega normalmente é um cara mais low profile. A gente tem três planos, né? Que é o Royal, o Rapid e o Standard, que são diferentes. Por exemplo, o Royal você consegue utilizar... Expert Advisors, é, cópia de sinais, você consegue ter um limite maior de lot size com base na alavancagem para ser maior também. No Rapid você pode ser financiado em até três dias, você não tem dias mínimos, por exemplo. E no plano normal, é um plano mais avançado, mas que você tem um drawdown diferente também, tá? E isso é muito interessante. Vamos explicar lá detalhes sobre isso, tá? Para quem não sabe, pessoal. Para quem não sabe, o Evaluation, ele sempre tem duas fases na Default Trader. Você vai fazer uma primeira fase, uma segunda fase e depois você vai ter acesso à conta real, tá? E eu vou explicar aqui. Vamos para o, pano, o plano padrão, tá? Então, eu botei aqui um plano de uma conta swing normal. Primeiramente, eu acho importante eu explicar para vocês a diferença de uma conta swing e de uma conta normal. Chegando aqui nesse ponto, onde a gente fala sobre os desafios, eu preciso que você se atente à questão da conta swing e da conta normal. Entenda que a conta swing e a conta normal ela se diferencia com base em regras. A conta swing você consegue operar no final de semana, você consegue ter menos alavancagem, porém você está mais livre, tá? Já uma conta normal você não consegue operar no final de semana e também você não consegue operar notícias, por exemplo. Então sempre se atentem a isso. Observando um desafio rápido numa conta swing, onde você consegue operar no final de semana, porém a sua alavancagem é menor, como aqui está deixando muito bem claro. A gente tem 35 dias para passar na primeira fase, 65 dias para passar na segunda fase. A pergunta que todo mundo fala é o seguinte, de onde se eu passar em dois dias? Pessoal, no desafio padrão você tem que operar no mínimo três dias. Se você passou em dois dias, no terceiro dia você opera com lote mínimo. E está tudo bem, no quarto dia você já recebe a segunda fase. Quando você passa na segunda fase, você vai ter três dias também. Ah, passei em um dia. opera dois dias com lote mínimo e você vai ter acesso à sua conta. Sobre divisão de lucro, lá eles deixam bem claro que é 80% inicial, chegando a 90%. Isso aí é praticamente para todos os planos da Default Trader, tá? Sobre operar no final de semana, eles permitem sim, mas como você pode perceber, eles têm taxas reembolsáveis, ou seja, se você faz o teste hoje, você pagou o teste e você já consegue receber esse valor do teste após você receber o seu primeiro pagamento em conta real. Isso aí é extremamente importante. Outro ponto que faz com que a Default Trader ela seja uma principal, ali, quando se comparar default trader e MyForexFound, é que ela consegue ter o mesmo drawdown da MyForexFound, ela consegue ter em alguns planos a mesma meta de lucro, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer um equilíbrio ali entre o account balance e o equity com base no drawdown, tá? Ou seja, em alguns desafios ela consegue fazer o cálculo com base no equity e outros com base no account balance. Mas lembrando que existem regras para isso, tá? E eu vou explicar para vocês para aquelas pessoas que às vezes isso aí seja muito, como é que eu posso explicar? Muito agressivo, muito chato ouvir sobre isso. Abaixei aqui um pouquinho. <risos> Vamos lá. Sobre desafio rápido, vocês precisam entender o seguinte. Você tem primeira e segunda fase também, porém você não tem mínimos de dias negociado. Então já diz tudo. Eu quero ser aprovado rapidamente, então eu quero tirar esses mínimos dias. Eu quero passar hoje e ter acesso à conta hoje. Eu quero passar na primeira fase hoje e fazer a segunda fase ainda hoje, se possível. Tá? Então é basicamente isso. E você pode para no final de semana e todas aquelas regras permanecem. Só que, ao contrário do desafio padrão, onde você tem que fazer 10% em 35, 35 dias e 5% em 60, e você tem um drawdown máximo de 12 e um drawdown diário de 6, agora vamos olhar aqui para o desafio rápido, você tem apenas um drawdown de 5% tá? diário e 8% total. Então você já perdeu aí, é, vamos dizer assim, você perdeu 4%. Tá? do seu drogal diário, agora quando a gente olha para a meta, você ganhou 2%, por quê? Porque sua meta ali era 10%, você agora só vai fazer 8%, então tem esse ponto interessante, porém você perdeu ali claramente no seu, na sua alavancagem, ou seja, você vai ter que utilizar mais lot, menos lotes, e operação de final de semana permite, por ser uma conta swing, mas se você colocar uma conta regular, você piora, né? você não consegue operar no final de semana, mas sua alavancagem aumenta, mas as metas aqui continuam iguais. Quando eu passo e tenho acesso à conta real, eu consigo operar é, sem precisar de metas? Sim, você vai ter que apenas obedecer as metas de drawdown, isso é muito importante. Agora o desafio real, que é um desafio bem diferente. O desafio real, pessoal, você pode operar no final de semana, você tem regra de, uh, de drawdown que vai entre a Conte Balance e Equity ao mesmo tempo, tá? Você pode operar robôs e você pode utilizar serviços de sinais, tá? Lembrando que serviços de sinais são copiadores de sinais, né? Copiar o sinal de si mesmo, né? Eu não, eu não vi nenhuma informação ali falando que eu posso copiar um sinal de terceiro, tá? Então fique atento sobre isso. Agora sobre as alavancagens, você tem que entender o seguinte. Quando é um desafio padrão, a conta normal financiada e a conta swing tem alavancagem diferente. Porém, a pessoa olha para ali e, e vê ali, por exemplo, a conta normal. A alavancagem de 1 para 200, a pessoa acha que é 1 para 200 para todos, não, é 1 um para 200 no Forex, mas é 1 um para 40 no ouro, 1 um para um 20 no índice, é diferente, tá? Então, contas financiadas é 1 um para 30, então assim, é diferente, vocês têm que observar isso, tá, pessoal? Desafio rápido também, então sempre acesse o, o help deles ali, porque vai ter muita informação importante. Pessoal, sobre o sistema de pagamento, eles utilizam a forma ali, da que é a Dell, né, que é muito utilizada, inicialmente é 80-20, chegando aí a... 90, 10, né? Como eles mesmos falam. Quando você consegue fazer um scaling na sua conta, eles conseguem aumentar a sua conta em 25%, que é muito, tá? O scaling pessoal é quando você consegue bater as metas que eles pedem, tá? Eles têm várias formas de pagamento, TransferWise, é, transferência bancária, né? Cartão Dell, Coinbase, PayPal, Payone e o tal do Revolut, que eu nunca ouvi falar. Um outro ponto que faz a Default Trader ser melhor do que as outras é que no desafio padrão, em comparação, em preços e em muitas coisas, ela é muito melhor que as outras, tá? Mas um ponto que faz ela se destacar, mano, muito, muito, muito, muito mesmo. Pessoal, a Default Trader, ao contrário da Found e FTMO, vamos supor, FTMO é top 1, Found é top 2, e Default Trader é top 3, querendo virar top 2, em questão de relevância, traders que estão assim, recebendo... Traders que são vlogs e são pessoas reais, por exemplo, a Default Trader ela tem esse diferencial, que é aceitar a utilização do TradingView, que é muito utilizado pela maioria dos traders financiados. Então ela conseguir fazer essa integração é muito importante. Outro ponto positivo, e ao mesmo tempo negativo, é que o positivo é que ela tem uma parceria com a ICAP, que é a broker principal aí da Default Trader. Um ponto negativo que me incomoda um pouco é saber que, se eu for financiado na Default Trader, se eu for financiado na First Class, ou em outra mesa, o, o ponto chato é que, por mais que eu esteja operando em conta real, a, a, eu estou operando na mesma broker, só que em mesas diferentes. Então, se um dia houver algum problema na ICAP, esse problema vai se entrelaçar entre outras mesas que são é, conjuntas com essa corretora, tá? Então, esse é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é que eles oferecem MT4, MT5 diretamente nessa broker, que é uma ótima broker, que tem taxas muito justas e honestas. Pessoal, participe da nossa comunidade, link está na descrição, se eu esqueci de algo, por favor me corrija aí embaixo, vai ser um, uma, uma enorme satisfação aprender com você e participe da minha comunidade, pessoal. Tamo junto!